Bem, boa tarde. É bastante curioso a maneira como a Unicamp enche o peito de orgulho para falar de suas políticas de permanência, enquanto nós estamos vivendo como ratos na moradia estudantil. Além da hiperlotação, é, além do fato de estarmos dividindo um espaço feito para quatro em sete pessoas, a gente vive muito com a precarização desse espaço. Desde infiltrações até casas interditadas por estarem caindo, a nossa verba, com o passar dos anos, vem diminuindo, certo? Nosso espaço fica sem atenção, casas estão interditadas há mais de dois anos sem preocupação da moradia da administração da universidade, né? Com a reforma e com a recuperação dessas casas, a as nossas condições não vêm melhorando e a Unicamp não se cansa de nos virar as costas. Acho que assim, a universidade, que se orgulha de ser vanguarda com os seus programas de inclusão e com os seus programas de permanência, promete há mais de 20 anos é, ampliação da moradia. A reitoria, que se auto-intitula reitoria do diálogo, ela mesma já afirmou o compromisso e assinou um documento com diversas promessas vazias, inclusive a promessa de ampliação, a promessa né, de, amplia, é, de reforma, construção de moradia, de outra moradia, etc. Na reunião de ontem, né, nos foi dito que nós temos um terreno em vias de ser apropriado pela universidade. Primeiro, que é um terreno, que perdão, que é o mesmo papo há pelo menos 20 anos. Então, faz muito tempo que a gente tem um terreno é, já comprado, às vezes, às vezes eles falam que está em via de ser apropriado, mas nenhuma garantia. Enquanto isso, a universidade comprou em 2013 uma fazenda, certo que fica em um lugar próximo, é um espaço amplo, e investindo nesse espaço, cerca de 150 milhões. Né? Então, é bastante triste ver como a universidade vem tratando esse caso e como ela se orgulha de dizer que tem 800 e tantas vagas, né? 832, segunda nota, é, 832 vagas na moradia estudantil, enquanto contemplados no sistema, existem 950 e mais de 100 pessoas da região de Campinas contempladas com a bolsa auxílio externo e mais 96 pessoas na fila de espera sem nenhum desses auxílios. Além disso, embora ela tenha ampliado o número da bolsa de bolsa auxílio social, né, de 2012 para cá, é, primeiro que essa bolsa deveria ser chamada de Bolsa Trabalho, a gente conhece ela como Bolsa Trabalho porque ela exige uma contrapartida de trabalho, é, não foi uma medida suficiente, certo? Então nós temos muitos estudantes com perfil dessa Bolsa Auxílio que estão de fora, desse benefício, né? desse direito. É, ontem nos foi questionada a respeito de contemplados com a moradia que não conseguem vagas, é, primeiro é, é importante ressaltar que a comunidade da moradia estudantil tal como toda a comunidade da unicamp como qualquer comunidade não está isenta de questões como o racismo certo mas essa não é a regra da moradia porque enquanto somos acusados de não receber as pessoas segundo o nosso senso de moradores, né, que nós batemos em todas as casas e conversamos com todos os moradores, existem 1.031 pessoas morando lá. Então, não tem como dizer que nós não recebemos as pessoas, simplesmente não tem mais como receber essas pessoas. Então, é, além disso, ontem, né, novamente, foi dito que é, os pro, nossos programas são suficientes e que né, tudo está ótimo na Unicamp, ou seja, a moradia estudantil já está em vias de ser construída, mas é importante ressaltar que essa reitoria mesmo, que essa gestão, né, no caso o, o reitor Tadeu, já esteve numa gestão anterior, né, tratando desses mesmos assuntos, plenamente ciente dessas reivindicações estudantis. E essa, a situação vem se tornando insustentável. a em Limeira e Piracicaba não temos moradia estudantil, então, as pessoas são contempladas com auxílio moradia que gira em torno de 400 reais, enquanto em torno dos campos o aluguel mais barato para dividir quarto em uma república né, ainda mais ou menos, a gente gasta pelo menos 550 reais. Então, não é uma medida suficiente de permanência estudantil. Além disso, ao todo, juntando todos os campos, existe em torno de 160 contemplados com esse auxílio social, desculpe, com esse auxílio moradia, enquanto que a, a moradia tem 884 vagas hoje. Então é algo bastante contraditório e bastante preocupante porque vai crescendo esse auxílio precário Certo? Enquanto a moradia se precariza, enquanto as bolsas é, não, não são ajustadas há muito tempo, o valor das bolsas é, trabalha, enquanto tudo vai sendo né, precarizado com o decorrer do tempo. Okay. Bom, é... eu vou para alguns dados a respeito dos matriculados na Unicamp nos últimos 10 anos. É, 2,32% são de pardos, 12,15% nos últimos 10 anos, os matriculados na Unicamp correspondem a 2,32% de pretos, 12,15% de pardos e ainda 0,32% de indígenas. Enquanto isso, os 75,57% dos matriculados são brancos. Além disso, o genocídio negro no Brasil mata 153,4% mais negros por homicídio do, do que brancos. No ano de 2011, foram 71,4% as vítimas por homicídio no país, e 49,3 mil pessoas, e destas, 32,2 mil são negras. É, essa composição étnico-racial da universidade diz muito a respeito do racismo estrutural que se manifesta na nossa sociedade. No desenho das políticas públicas, nas instituições e nas relações interpessoais. As cotas educacionais vêm no sentido de garantir e reverter essa lógica caracterizada pelo racismo, garantindo que a população negra tenha acesso à formação e educação de qualidade, garantindo assim também a inserção dessa população em posições de poder. No caso No caso da universidade, a participação justa e representativa da população negra na produção de conhecimento ainda respalda que esse conhecimento se volte é, para a, a análise e avaliação de outros aspectos da nossa, da nossa sociedade. No caso da reunião de ontem, em que nós conversamos com representantes da reitoria, foi indicado que é, no, no, no último ano, a bonificação, a, as mudanças na bonificação do PAES elas indicam alguns avanços a respeito da inclusão da população negra e pobre na Universidade Estadual de Campinas. No entanto, ela não é uma garantia, porque como eu acabei de indicar, nos últimos dez anos, essa inclusão ela, ela, ela, ela se demonstrou muito insuficiente. E por isso, a gente reivindica a implementação de cotas étnico-raciais, porque assim é uma garantia, é, é óbvio que, que, que, que discutida em termos de uma progressão, é uma garantia que, que, que, que, que essa população ela esteja inserida nos espaços de produção de conhecimento que caracteriza a universidade pública é, com acesso a uma educação de qualidade. A Unicamp também, ela divide, nos principais rankings nacional de educação, ela divide as posições iniciais com, com várias universidades. E quase sempre, é, as cinco primeiras colocações são, são entre USP, Unicamp e algumas outras universidades federais. As universidades federais elas já implementam cotas há alguns anos no entanto é, e, e, e ou seja se, se elas estão nos rankings nacionais nos primeiros lugares com cotas isso quer dizer que que, que a, as cotas não interferem na, na no padrão de de, de, de de excelência dessas universidades eu eu perguntei para os representantes que estavam na reunião ontem qual é o medo da Unicamp de implementar cotas raciais e uma das respostas que a gente obteve era de que a Unicamp tem a mania de se achar, de achar que pode que pode fazer o e melhor em tudo do que as outras universidades e que de fato em vários sentidos faz é, eu queria, eu acho que, que que essa resposta ela é muito pouco verdade porque e como a gente observou é, no, nos dados que eu apresentei e como a gente observa na na, na nossa vivência universitária existem vários déficits é, que se que se prolongam ao longo da história de 50 anos da universidade com relação à inclusão de à inclusão da população negra à inclusão da população pobre e à permanência inclusive assim como a minha companheira Chica falou, é a permanência dessa população aqui no espaço universitário. Bom, é, a Gabi falou sobre a questão das cotas, e esse ano, é, ontem a reitoria soltou uma nota explicando como que foi a reunião. E falando sobre esse número, essa porcentagem de 44 pontos, alguma porcentagem que do projeto do PAIS que chega quase perto dos 50% da, da implementação das cotas que a gente está pedindo. Só que esse número é muito maquiado, porque assim a gente precisa fazer um balanço desses 10 anos de PAIS para ver aqui de fato o que de fato teve de igualdade racial e social. E isso o estudo do grupo GEMA do UFRJ, fez muito bem para mostrar que durante esses anos essa porcentagem do PAIS não foi suficiente e não está sendo suficiente. É, e a gente precisa analisar também um quesito que eu acho que as pessoas não sabem. Porque, assim, é, entra como escola pública também as escolas técnicas, como Cutuca, Cotil, Tecap, né? É, e também as escolas militares. Então, a gente precisa saber separar bem quais são esses alunos que estão entrando. Assim, Claro, por exemplo, que as escolas técnicas, por exemplo, da, do Cutuca do Cotil, também vão entrar com um período de precarização agora com essa GR10. Mas a gente não pode colocar no mesmo pé de igualdade o ensino que esses meninos estão tendo no Cotuca do Cotil com o ensino que os meninos estão tendo nas escolas comuns estaduais, que é coordenada pelo governador Geraldo Alckmin, que tem cada vez mais defasado a educação básica e de ensino médio desses dessas pessoas. Então, sim, a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado para saber realmente quais são os alunos de escola pública comuns que estão entrando aqui na Unicamp Quantos deles estão conseguindo permanecer? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Né? E eu acho que os representantes da reitoria, com todos os estudos, deveriam se aprofundar mais nessa questão. Porque só colocar números super, super superficiais não condiz também com a nossa realidade. A gente precisa analisar mais é, diariamente como que são esses números. Porque é só olhar pela Unicamp que a gente vê que a Unicamp é uma universidade branca. Quantos alunos negros tem na sala de aula? A gente não precisa de números para comprovar que não tem salas de aula de curso que não tem pessoas negras na, na, é, como estudantes. Quantos alunos da pós-graduação são negros? Agora a gente pode começar a discutir isso melhor com a implementação, por exemplo, das cotas raciais na pós-graduação do Instituto de Estudos e Ciências Humanas. É, a gente já está com uma discussão no, na Faculdade de Educação também. E tomara que a gente consiga levar isso também para, para os outros institutos. E mais do que ter os, pouco quase nenhum aluno é, negro na mesma proporção que as pessoas brancas, a gente também tem o reflexo dos nossos professores e professoras negras aqui na universidade. Então a gente tem algo muito concreto dentro do, desse toda essa realidade social que eu acho que os representantes da reitoria deviam ter olhar com mais cuidado. Porque eu acho que colocar números para falar que representa alguma coisa é, é um pouco perigoso porque assim, se você dá uma olhadinha dentro da universidade você vai ver que esses números não batem né é, outra coisa que a gente queria ressaltar aqui é um pouco passando pela a questão da ocupação a gente conseguiu achar um documento de 1990 quando houve a ocupação do, centro, do, do ciclo básico é, para adquirir a moradia. Né? E eu vou ler aqui rapidamente o que fala esse termo de acordo da Unicamp com os estudantes, né? que fala assim, cláusula primeira, a Unicamp se compromete pelo presente termo de acordo a instalar a, a residência estudantil com a implementação do programa de moradia estudantil da Unicamp. Parágrafo 1, a moradia estudantil a que se refere essa primeira cláusula terá um total de 1.500 vagas residenciais entregues em duas fases. A primeira, mil vagas até o final de dezembro de 1988. Segunda fase, 500 vagas até o final de, mil, de, de 1989. Com os números que a Chica falou, vocês, vocês podem perceber que a gente não chegou nem perto dessas 1.500 vagas. Isso que a gente já está falando de um período aí de mais de 20 anos. A Unicamp manterá a alocação de imóveis necessários para a garantia de 62 vagas destinadas a obrigar provisoriamente os alunos participantes do Movimento para a Moradia, é, alugados, né, tal. Aí a quarta cláusula, que é a mais importante. O não cumprimento dos estipulados nas cláusulas primeiras e segundas resultará na imediata autorização ao DCE para ocupar uma área do campus dessa universidade equivalente ao espaço anteriormente ocupado pelos alunos do, plé, do prédio do ciclo básico, já o não cumprimento do estipulado da terceira fa, terceira cláusula, resultará na participação do DCE da e na, na, na no programa de moradia estudantil da Unicamp, por estarem de acordo firme e presente em duas, vidas, em duas vias e de igual terror na presença das testemunhas abaixo, isso em 1987. Então, Além de comprovar que a Unicamp, até hoje, passado esses anos, não cumpriu com esse acordo, a gente ainda tem a legitimidade de estar ocupando a reitoria para garantir a ampliação da moradia, melhor permanência estudantil e as fotos nas éticas raciais. Bom, uma das nossas indicações também é a revogação imediata da GR10-2016 que é a, a deliberação que vem direto da, da do gabinete do reitor, se tratando dos cortes anunciados aí pela reitoria, que são em cerca de 40 milhões. Um dos argumentos da reitoria ontem na reunião foi que esses cortes não vão nos afetar diretamente porque eles são direcionados às atividades meio e não às atividades fim. Porém, assim a gente sabe que esses cortes vão afetar, por exemplo, a manutenção predial, que afeta diretamente, sim, nossas aulas. Vai afetar também, é, vai congelar concursos, e a gente já sabe que aqui na Unicamp eh, nós já sofremos com a falta de professores. Vai precarizar ainda mais eh, as condições de trabalho das terceirizadas, podendo haver até eh, demissões delas. Então, assim, não tem como dizer que não vai afetar a vida de nós estudantes. E, e ele mostra bastante qual que é o projeto da Universidade da Reitoria e... O que, que ela prefere? Né? Ela prefere seguir a lógica das políticas nacionais, que é manter privilégios tirando de quem já não tem. Então, assim, quando a gente questiona a reitoria sobre o, os salários acima do teto salarial do governador do Estado, é, que é em cerca de 21 mil, é, eles falam que não, que está tudo certo, que eles não gastam muito. Mas a gente fez os cálculos e é gasto por ano 62 milhões com esses super salários. E aí sim, o que dá para fazer com esses 62 milhões? Dá inclusive para não cortar esses 40 mil que eles estão querendo cortar agora. É, tem pessoas aqui na universidade que ganham, cerca, ganham mais de 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. E isso não condiz com a realidade brasileira, porque se a gente parar para pensar quanto que ganha a maior parte aí da população brasileira. Né? É, até que mesmo dentro da Unicamp, quanto que ganham essas terceirizadas, que é cerca de um salário mínimo, ou às vezes não chega nem a isso. Então, assim, é, é manter privilégios, é manter desigualdades e a gente não vai aceitar isso. É, a Unicamp também se nega a falar sobre a reserva. A Unicamp tem uma reserva de cerca de 1,1 1 1 bilhão e, ela fala, e essa reserva serve exatamente para momentos de crise. E ela fala que não pode utilizar da reserva. E por que, que não pode utilizar da reserva se, a gente, se ela diz que precisa cortar porque estamos em um momento de crise? É, a nossa luta ela só está começando... Nós já somos 18 cursos de graduação e dois institutos de pós-graduação em greve. Já são mais de 30 cursos que estão fazendo paralisações e que estão debatendo sobre é, tudo o que está acontecendo na universidade e sobre quais são nossas reivindicações, debatendo sobre esses cortes que afetam diretamente a vida de todo estudante. E é isso, a nossa luta só está começando. E a gente entende que assim o próximo, prazo, o próximo passo desses cortes e da precarização da, do, da da educação e da universidade é a privatização, e a gente não vai aceitar é, a privatização da universidade pública nem da educação pública e a gente vai seguir lutando. Já na sexta-feira passada, a gente denunciou que a reitoria da universidade, antes mesmo de qualquer diálogo, pediu um mandato de reintegração de prósse do prédio. É, na reunião que a gente fez ontem, a primeira reunião com os representantes da reitoria, é, também vimos a intransigência é, do, do, dos presentes, né, dos representantes presentes com relação a todas essas nossas pautas que nós temos, é, bem aprofundado e elaborado exatamente o que a gente está reivindicando é, e também ouvimos muitas mentiras para esconder é, a verdade de que, na verdade, eles não estão é, dando interesse ou hierarquia para as pautas que a gente está reivindicando. E a Unicamp é, a gente tem uma pergunta, na verdade, para a reitoria, se a Unicamp ela não tem nada a esconder é, da população e da comunidade, por que, que a reitoria está negando ter uma audiência pública? Nós queremos saber por que está que negando e queremos é, que a, o, o segmento da instituição sobre o movimento que, que a gente está fazendo, ele seja o mais aberto possível, é por isso que a gente está exigindo que tenha uma audiência pública onde possa participar toda a comunidade. E também a nossa luta ela está se unificando com os estudantes da USP, inclusive que estão com o prédio da Letras lá ocupado, é, que estão tão iniciando greves em vários cursos, com os estudantes da Unesp, que estão também paralisando vários campi, fazendo greve, assembleias de centenas de estudantes. E também queremos estar tá unificado com os estudantes secundaristas do Estado, que na sexta-feira passada enfrentaram a polícia muito violenta do Alckmin, mas estão defendendo as suas escolas e mostram que não tem medo da polícia e não tem medo desse governo. E desde o começo da nossa luta, a gente vem discutindo que a gente é sim contra o golpe, a gente foi contra esse golpe institucional, colocado pela mão dos conservadores, pela mão da justiça e da Polícia Federal, porque a gente sabia que o alvo seríamos nós, os jovens e os trabalhadores. E agora, a nossa luta em defesa da educação pública contra a privatização contra todo o projeto de precarização do governo Alckmin, ela está totalmente combinada, a luta que a gente quer fazer, ecoar pelo país inteiro, se somando com os outros estudantes dos outros estados, os trabalhadores, para derrotar os ataques de todos os governos e também do governo do Temer golpista. É, agora, antes declaração a gente vai abrir a pergunta, segundo a ordem de chegada, então, primeiro, Rádio Brasil. Hum, bom, então por enquanto vocês permanecem, mantêm a ocupação sem previsão de saída. E quais vocês colocam aqui que enquanto não houver um termo né, assinado, tem que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mantém a ocupação até que esse termo seja assinado mesmo. É, na verdade, assim, a primeira proposta da Assembleia Geral é que a nossa negociação fosse feita mediante audiência pública. Ontem houve, primeiro, uma reunião, que não foi, de fato, negociação, tá? A gente precisa diferenciar isso, para a apresentação das pautas e essa conversa sobre a forma de negociação que nós queremos. No entanto, os representantes da reitoria... É, colocaram que não que a gente só pode só, eles só vão aceitar a audiência pública se a gente desocupar o espaço só que a audiência pública não é a nossa intenção não é a nossa luta a nossa luta é pelas cotas pela ampliação da moradia pela permanência estudantil conforme foi determinado na nossa assembleia é, hoje nós vamos ter uma nova assembleia para discutir como que a gente pode renegociar a forma de negociação né porque nós queremos nós não queremos uma reunião de portas fechadas com poucas pessoas queremos que essa reunião de negociação seja da maior que seja mais é, democrática possível né então a gente vai discutir isso hoje primeiramente eles têm que mudar essa forma de negociação com a gente porque a negociação não pode se dar de, de portas fechadas e nem também não tem essa abertura de de negociar com a gente como que isso pode ser feito né então, por enquanto, sim, a gente fica ocupado e a ideia é que a gente fique ocupado até conseguir as nossas pautas. É, Chalante. Boa tarde. É, recentemente foi levantada a questão de, de se cobrir os, os rostos no momento de entrada da literatura a intimidade de se fazer isso. A gente queria que vocês comentassem um pouco essa o dia. Bem, a maior parte... não a maior parte... Enfim, alguns alunos que estão participando desse movimento eles são bolsistas, eles dependem da universidade já, certo? Que já não é o melhor programa de permanência estudantil, né? mas eles dependem da universidade para continuar seus estudos. Muitos alunos em outros movimentos semelhantes foram punidos institucionalmente pela Unicamp, certo? Então, esses alunos protegem-se cobrindo seus rostos para que não sejam reconhecidos pela universidade e não sejam posteriormente punidos pela universidade por fazerem por fazerem parte desse movimento. Por quê? Por mais que a lei né, não venha prender esses alunos, não venha né, puni-los de algumas formas, é, existem vários meios dentro da universidade de fazer isso. Né? de cortar matrícula, pessoas serem expulsas, pessoas, pessoas serem perseguidas politicamente dentro de seus cursos, porque os cursos já, alguns professores, alguns sistemas, né, alguns dirigentes já perseguem alunos que se demonstram parte do movimento, né, que se reconhecem no movimento estudantil, então esses alunos precisam se proteger de alguma forma, Certo? e nós não podemos obrigar ninguém a mostrar o seu rosto, né, dado todo esse contexto, mas é importante ressaltar que todo o patrimônio está sendo preservado, certo, dentro da ocupação. É... Correio. Na verdade eu tenho algumas dúvidas só. A assembleia que vai acontecer hoje já vai ser aqui entre os alunos da ocupação, da ocupação. Você já tem uma, uma nova data? de, de um novo diálogo com a, com a e aí eu queria saber é, quais são os, os reflexos é, da ocupação em termos de tipos de cursos de, de, de de, que aderiram. Então, na verdade a Assembleia hoje vai ser dos estudantes da Unicamp, ela é geral de todos os estudantes da Unicamp, não é só dos estudantes que estão ocupados, é, ela é geral. E lá a gente vai discutir, tanto a gente vai levar para a Assembleia, tanto que foi dito ontem na, na reunião de de, que a gente colocou nossas pautas para a reitoria, e lá a gente vai discutir quais as formas de negociação que a gente quer, sendo que, assim, na última assembleia já saiu que a gente quer uma audiência pública, e agora a gente vai rediscutir com a proposta da reitoria, porque a, a proposta da reitoria é que essa audiência pública só aconteça se a gente desocupar o prédio, e, e que eles não descartam a possibilidade dela acontecer desde que a gente desocupe o prédio. Porém, a gente entende que, assim, dá para a gente conversar, é, dá para a gente continuar com essa, com a com as reuniões, com a ocupação, e dá pra gente tentar continuar tentando dialogar com a reitoria, no sentido de que a gente tem sim condições de fazer uma audiência pública, deles eles não terem nada, eles estão falando que não tem nada a temer, que não tem nada a esconder, então eles podem sim é, discutir com toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, e sobre as outras questões, sobre a mobilização num todo na Unicamp. É, os estudantes eles estão se mobilizando por diversas pautas, as, as cortes, por exemplo, afetam diretamente é, estudantes de diferentes formas, porque esses cortes também vão acontecer nos institutos, então aqui na geografia, por exemplo, no prédio onde a gente está fazendo essa, é, essa coletiva, é, os estudantes estão sofrendo um corte com relação ao campo, que é o estudo de campo deles, então assim, eles também estão os estudantes também estão utilizando pautas específicas, a ocupação não delibera coisas para esses estudantes, mas esses estudantes, no geral, que estão se mobilizando, estão apoiando a ocupação, e o que a gente percebeu é que, por exemplo, a paralisação do CB não foi uma decisão da ocupação. A gente, os estudantes da, da matemática, da, da química e da física e da biologia, eles de, decidiram paralisar o CB, fechar ali o CB e impedir a entrada do, do, dos professores, que geralmente coagem os alunos a a não participarem do movimento. Então, assim, só impedindo a aula mesmo de acontecer, para os estudantes sentarem, conseguirem conversar sobre o que está acontecendo. Mas, assim, não foi a ocupação que deliberou sobre isso. O reflexo dela, com certeza, é que a partir do momento que você sabe que a sua reitoria está ocupada, tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que discutir sobre isso. É, a última questão foi sobre... É, você citou que foram 18 cursos né, de graduação que estão... Entre... Em greve. E dois de pós-graduação. Que estão em greve também. Tem mais alguma coisa Hoje, por exemplo, a gente tem sete assembleias de curso... Amanhã tem mais quatro. A física é, tirou uma paralisação para segunda-feira também. E terça-feira uma assembleia de indicativo de greve. É, e no total a gente teve... Para... De, de cursos que tevem paralisado todo esse período são mais de 30 são mais de 30 então a gente faz um cálculo de 60% do campus que ficou paralisado dos campos de Barão Geraldo, sendo e que de Barão -Geral, de Barão -Geral. a, a, os campos de Limeira e Piracicaba vão ter assembleias ainda nessa semana e na outra para começar a discutir sobre o que está acontecendo também, inclusive, porque eles também têm reivindicações lá. Inclusive. Paralisados, mobilizados, mobilizados oh, são, mais 30 30 são mais de 30 cursos, Nossa, Nossa. são 18 em greve Não, da Unicamp, não lembro não. quantos cursos tem na Unicamp. É, são mais de Nossa. 35 institutos e faculdades, é, e aí dentro deles tem vários cursos em alguns. Porque tem os que estão em Sim. greve, paralisados, ou que estão fazendo marcado assembleias, fazendo discussões, enfim, mesmo tendo aula. A gente teve essa semana também enfermagem paralisada. A medicina vai ter uma assembleia também para discutir lá, os cortes. Então, assim a, a ocupação ela é um instrumento também de mobilização, mas ela não é o centro. A gente está conseguindo movimentar toda a nossa mobilização nos institutos e a ocupação é uma parte dela. Inclusive, os colégios técnicos já estão pensando em... É, assembleias vão se movimentar também, porque né, os cortes afetam também esses colégios. É, é... Eu queria que vocês comentassem mais é, sobre os próximos passos de... que vocês comentaram sobre o valor estadual e a segurança de universidades, como os estudantes de estão lutando há muito tempo, Eu queria que vocês comentassem mais sobre isso. É... Aqui nos, nos cursos que estão mobilizados, em greve ou paralisado, a gente já teve algumas atividades que unificaram com estudantes de fora da Unicamp. É, seja rodas de conversa, aula pública, inclusive atos é, em comuns na cidade, a gente já fez acompanhando os atos de secundaristas que teve em Campinas. E no, no último dia 16, nós fomos, junto com os estudantes da USP e da Unesp, e os, os trabalhadores e professores das três estaduais paulistas, nós fomos no ato em frente à reunião do, de negociação do CRUESP com os trabalhadores e os estudantes, é, que é uma reunião que discute a pauta salarial e tal, e as pautas estudantis também. E nesse momento, é, já também unificamos com vários secundaristas de São Paulo, das ETECs e das escolas é, públicas de lá, que estão é, mobilizados desde o final do ano passado e agora com o movimento em denúncia ao roubo da merenda é, e, e, e por ter merenda nas escolas que ainda não não tem e a gente acha que hoje por exemplo vai ter uma assembleia geral onde a gente vai poder discutir mais aprofundadamente é, quais vão ser os mecanismos pelo qual a gente vai se unificar é, com esses estudantes é, e conseguir levar mais até o final a nossa luta em comum mas é, já estamos já estamos implementando essa unificação, é, inclusive é, chamando os estudantes a virem apoiar a ocupação da Unicamp. A gente entende que as pautas que a gente está levantando, né, que são as reivindicações, elas não dizem respeito só a nós estudantes da Unicamp, muito pelo contrário, principalmente em relação aos secundaristas, a Unicamp é uma universidade que muitos estudantes de Campinas não têm direito a estar aqui dentro. E a gente acha que é muito importante é, também unificar nesse sentido, porque para derrotar esse projeto de educação privatizador é, e, que, e que, na verdade, não, não traz um projeto que nós queremos e que sabemos que os estudantes secundaristas querem, a gente acha que unificar é o melhor, a melhor via. E derrotar o governo Alckmin, que inclusive tem um secretário da educação que diz que educação não é direito básico. O núcleo de Consciência Negra da USP, por exemplo, escreveu um manifesto em favor das cotas étnico-raciais é, e isso demonstra o quanto, em várias universidades, principalmente na USP e na Unicamp, que ainda não tem cotas é, no estado de São Paulo, é, essa discussão a respeito, da, a respeito das cotas ela tem obstáculos em comum para a sua implementação, tendo em vista que. Os critérios e as justificativas que os, os gestores usam para se negar usar as cotas são basicamente os mesmos, né? uma discussão a respeito do mérito, enfim. É, então, é, é nesse sentido também que as pautas e as se unificam, se articula. Eu só queria fazer uma observação que a gente, a gente não abortou, mas ontem na reunião, por exemplo, o nosso reitor não foi o Tadeu só foi cinco representantes da pró-reitoria. Isso é bom deixar bem nítido, assim, para mostrar, por exemplo, a disposição que o reitor do diálogo tem para conversar com a gente, né? Além disso, nós temos o, na nossa pauta unificada é, o pedido de reintegração, de readmissão do aluno Paulo Rufino, que foi é, desligado da universidade, certo? De maneira... É, abusiva de maneira bem aleatória também, mas ele foi desligado da universidade por causa de um problema jurídico certo que diz respeito à não utilização do Enem, do certificado de, do ensino médio via Enem para ter para a ter acesso à bonificação do PAIS. e nos foi dito que a Unicamp está apoiando este aluno, certo, juridicamente, que está né, tentando auxiliá-lo e que tem interesse na sua reintegração, na sua readmissão, no entanto, esse processo está sendo atrasado pela ocupação da reitoria. E que, né, acho que nós estamos numa era bem legal, chamada, né, que tem internet, que tem informática, os documentos não estão, né, em papel, nessa vida, eles têm condições disso, mas eles estão tentando negociar e colocar em nós a culpa desse aluno não ser readmitido. É um, foi um erro da Unicamp, a, a, o desligamento dele, ele foi desligado depois de dois anos, né, ele é daqui aqui do Instituto de Geografia, ele tem né, é um aluno que precisa de permanência, ele é morador da moradia estudantil, tem a né, tinha bolsa auxílio social e no momento se encontra desamparado e quando perguntamos o que a universidade vai fazer para manter esse aluno enquanto né, nesse processo, a universidade disse que não pode fazer nada porque ele não é aluno, né, então não ele não pode ser amparado pelas bolsas porque ele não é um estudante da Unicamp. Essa questão do Rufino, foi incluída na pauta agora? Não, ela esteve na nossa pauta unificada desde, desde, do desde o começo. Desde o começo. Com a posição A posição da Unicamp é que ela não tem nada a ver com isso que Porque jurídico. é tudo jurídico e que ela não pode fazer nada, ela não é nem réu, nem nada do processo e que na verdade o Paulo Rufino teria que resolver isso juridicamente é, a Unicamp se nega a falar que ela foi culpada sim porque é, ela para começar ela no, quando ele ele passa ele ele conseguiu entrar na universidade passando pelo vestibular ela se nega a matriculá-lo falando que tem essa questão dele ter se se concluído o ensino médio viu en né, e fala que isso não é, não é público, então ele não, não poderia utilizar o PAAS, e aí quando ele, ele entrou com um recurso juridicamente, ele consegue uma liminar e consegue se matricular. Aí depois de dois anos que ele está aqui estudando aqui dentro, é, com rendimento, conseguindo a, apoio com relação à permanência estudantil, tanto morando na moradia estudantil e se, se utilizando de bolsas, a Unicamp desliga ele e aí ele nem sabe por que, que ele está sendo desligado. E quando ele foi atrás, é toda uma questão jurídica ali colocada, porém a Unicamp se nega a fazer algo. Porque a Unicamp tem condições de pegar e falar, olha, a gente quer readmitir o aluno. Até a gente questionou porque, assim, se fala muito da autonomia universitária, né? E aí, por que não utilizar a autonomia universitária nesse caso? Se a universidade tem autonomia, então, assim, vamos religá-lo e depois a gente discute juridicamente e tenta ajudá-lo juridicamente. Mas se diz que não, que ele não é mais estudante, que não mais pode se discutir o caso dele e que o máximo que eles podem fazer é tentar dar um apoio ali jurídico, é, para ele tentar retornar à universidade, sim, um absurdo. Uma coisa bem interessante também na reunião de ontem é que o pró-reitor de graduação ele disse que descobriu esse caso do Rufino há aproximadamente um mês, quando nós levamos essa pauta para reunião do conselho universitário, porque nós lemos uma carta, né, falando pedindo a readmissão dele, e ele disse que até então ele não tinha conhecimento da pauta, né? ele não sabia que existia um aluno que tinha sido desligado por esse meio. E depois dessa reunião do Conselho Universitário, ele foi buscar o aluno Paulo Rufino para uma conversa. né? No caso dele, o ex-estudante Paulo Rufino. Só mais uma dúvida, só um tema para o horário da Assembleia de hoje e se essa possibilidade de desocupação para a negociação está totalmente descartada ou vocês ainda vão discutir isso em Assembleia com possibilidade de ser aceita essa proposta? Olha, a gente vai discutir em Assembleia, a Assembleia é hoje às 5h30. O movimento de ocupação está fazendo plenárias dentro da ocupação para discutir essas coisas referentes à ocupação. Essa proposta dentro da ocupação ela foi negada, ela não foi não foi mencionada. Porém, na Assembleia que a gente vai conseguir discutir isso melhor e, e discutir qual o formato de negociação que a gente vai levar como proposta para a reitoria na na é, próxima reunião. Até porque de promessas a gente já tem 20 anos, vocês verem o documento, é de 1988. Eles não cumpriram um acordo de 1988. E em contra-resposta à Reitoria, porque ontem o que deu o tom da reunião, além da intransigência do da, da equipe da Reitoria, inclusive já começando com o Tadeu não indo, é, foi de que, na verdade, e a nota de hoje, que vocês devem ter visto também que a Reitoria soltou, é de que está tudo muito bem e que não tem motivo nenhum para os estudantes estarem mobilizados. Agora, a pergunta que a gente lança é, por que então estão tendo assembleias de cursos com 200, 300 estudantes? Por que então tem mais de 30 cursos paralisando? Por que então tem mais de 18 cursos em greve? Porque tem dois institutos inteiros com todos os programas de pós-graduação paralisados em greve. A gente que pergunta para a reitoria, ela, ela não está tá olhando para a realidade ou é só mais uma forma de mentir? e esconder que não está dando nenhuma atenção para as pautas que a gente está levantando e um dos argumentos dela é que a gente não tem pautas concretas e assim eu não sei o que é mais concreto do que dizer que a gente precisa de uma casa para morar que a gente mais dizer concreto. que precisa de uma de, de cotas para para conseguir entrar na universidade né porque muitos estudantes não conseguem entrar e é um absurdo assim ela dizer que a gente não tem pautas concretas assim o que é a gente dizer que a gente não quer esses cortes porque esses cortes nos afetam diretamente. Inclusive, uma um, uma das estratégias de de engano mesmo dos estudantes é dizer que o que acontece é uma é, é sempre desinformação, que nós estamos desinformados, que nós não estamos sabendo o direito que nós estamos falando. E, tipo, na verdade, isso não diz respeito às nossas mobilizações, porque vários institutos, inclusive institutos que são muito importantes para pensar é, a respeito das pautas que a gente que a, que a gente tem levantado, por exemplo, a discussão do, do ICMs que o Instituto de Economia que o Instituto de Economia tem feito, os estudantes da, da, das ciências humanas, enfim, que tem tipo, discutido muito o impacto da, da, da implementação de ações afirmativas como cotas, é, isso é isso diz muito sobre como a gente tem usado os conhecimentos que a gente tem aqui na universidade, fora dela, a nossa vivência mesmo na, na nos espaços, nos espaços sociais e como a gente tem articulado esses conhecimentos para refinar e aprofundar cada vez mais as nossas reivindicações, é, em plenária ontem na, na ocupação e foi tirado uma os gts é, que são grupos de trabalho com com a, a respeito dos eixos da, da mobilização, acesso e permanência e, e cortes e a questão orçamentária, no qua, no, nos quais a gente vai se aprofundar cada vez mais e refinar a nossa análise a respeito das, das nossas pautas, para a reitoria, para, para a reitoria, para os professores, para os representantes, eles não terem nenhum tipo de respaldo a dessa justificativa que é desleal de dizer que nós estamos sem informações. É, dessa assembleia que eu ter hoje mais tarde devem sair novas deliberações, né? É, teria com vocês é, ou enviar? Vocês podem entrar em contato Sim. comigo, vocês têm o um telefone e a gente passa. E a gente vai mandar um release também, todo, sempre atualizando as novas sempre informações. Vocês encaminhou algum release hoje? Acho que encaminhou. Não, provavelmente no final da assembleia a gente encaminhou um release em relação vai. à assembleia. Em relação também às atividades diárias, vocês sempre podem te contratar com as nossas Sem o Tadeu. Tadeu. sem o Tadeu. É, sem o tadeu. Bom, então, aí mais para o final, o início da noite... Qualquer Sim. coisa. é Não, não, ah, não mesmo. Nossa, a Assembleia às vezes dura cinco horas. A reunião ontem a com não. a reitoria em dez pessoas durou cinco horas. É. Então, eu acredito que... É, aí hoje na um Assembleia deve durar umas cinco horas. Calma, mas a gente está aí <risos> sendo otimista. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Mas a gente tem tá, que caminhar. Mas assim posso ficar com mais Pode, a gente acordar até três horas da manhã. <risos> As pessoas acham que a ocupação é fácil, não? Acho que pelo seguinte, é que o jornal antes era rodado aqui em Campinas. Ah, Agora ele está sendo rodado em São Paulo. A gente tem um deadline assim, muito mais severo. E a gente não acha justo também. É, todo mundo correndo, todo mundo. E a gente não dá. A gente sabe que é a, a luta é de vocês, mas a gente também está na luta, correndo, para tentar dar. E aí vocês vão ver no jornal e não vão entender. Vai falar assim: nossa, não deram nada, não, não, é por, por causa do deadline. Ela entrando em contato antes umas oito, nove horas, não sei como que tá o deadline dela, mas ela entra em contato antes e tendo algum parecer, ela já consegue acrescentar isso pro jornal de amanhã. É então, cedo, isso não é problema, mas... você pode mas, ligar, sim, mas assim... Pode, a, é bem a, bem. a Assembleia tem uma dinâmica. O que acontece a dinâmica, a dinâmica da Assembleia? Primeiro a gente começa com os informes de todos os institutos, e são muitos. Às vezes as nossas reuniões, os informes vão de uma hora uma hora e meia, por exemplo. Porque todo mundo falando sim. como que estão hum. se mobilizando os institutos, pedindo ajuda e etc falando de programação. Depois nós abrimos o ponto de pauta, então ponto de pauta aí tem pessoas que vão se inscrevendo e conforme a demanda a gente dá um, um, um teto de inscrições. As falas geralmente vão de 3 minutos. Em algumas em assembleias mais acoloradas às vezes chega a ter 20, 30 falas, entendeu? Então E depois de todas essas falas que a gente entra em regime de votação para encaminhar todas as, as, as discussões da, da Não, assembleia. Então, assim, você pode ligar, não tem problema, eu vou te falar o que mais ou menos tem até o período, mas pode ser que não tenha a decisão final da Assembleia, entendeu? Pra e, e fica é para amanhã, entendeu? Difícil. Obrigado. Obrigada, gente. gente tá Obrigada, trabalhado.